Olá pessoal sejam bem-vindos ao projeto Criando do Zero. E hoje nós vamos falar sobre erros e consertos. É comum quando nós estamos modelando a gente acabar entrando com muita vontade no modelo e querer terminar logo esse modelo para poder colocar na nossa loja no nosso evento, mas acabar errando bem nas etapas finais e perceber isso apenas na texturização foi o que aconteceu comigo sim comigo eu também erro e eu quero passar para vocês esse erro que aconteceu comigo para que quando aconteçam com vocês vocês não pensem pô agora eu vou ter que modelar tudo de novo não então vamos lá antes de começar com essa dica novamente maravilhosa de hoje eu peço para você que não é inscrito se inscreva aí no canal ative o sininho da notificação não esqueça de ativar o sino e curte o vídeo, dê um like porque isso ajuda muito o conteúdo. Quando você curte o vídeo, o YouTube mostra para mais pessoas e mostra mais conteúdos também referente a esse assunto para você, beleza? Pois bem, eu fiz esse corset, já estou enrolando nesse corset algumas semanas por falta de tempo. E aí, na hora de começar a fazer as texturas, dê uma caca, deu uma zica muito grande. Na parte das hastes do corset, eu vou... A única coisa que eu abri corretamente foi a UV, da fita, da frente e do corset. Aí eu fiquei com uma baita de uma preguiça de abrir a das hastes, porque eu deveria já ter feito quando eu iniciei nelas. E eu fiz de qualquer maneira. O que, que eu fiz? Eu cliquei em U, Smart UV Project. Beleza, o Blender abriu como ele quis abrir. Mas aí, ele fez essa pequena baguncinha aqui, ó. Tudo isso aqui são fragmentos e pedaços das minhas hastes aqui. Quando eu joguei uma textura no Substance Painter que eu fiz lá, e eu apliquei ontem à noite na, no modelo, no Beta, ficou esses pedaços. Eu vou aproximar bem aqui, ó. Esses pedaços que estão faltando aqui, que se encaixam, sei lá com o um que e aonde, né, porque tá muito bagunçado, ficou aparecendo aqui. Ficou realmente, a divisão dos pedaços ficou aparecendo exatamente onde não deviam aparecer. E aí eu falei, caraca, oito moldes perdidos, eu não creio nisso. Eu não creio que eu vou ter que abrir novamente ao ver depois de já finalizado, rigado, testado e tudo mais. Aí eu lembrei de um detalhe. Eu lembrei que tem a opção aqui no Blend de você transferir metadados, tá? No caso, transferir a UV de um projeto com as mesmas quantidades de faces de subdivisões e vértices para o outro. Então, eu abri novamente o meu corset em OBJ. Eu abri em uma janela do Blender vazia e eu apenas abri novamente apenas essa região. O que, que eu fiz? Eu selecionei com a letra L o corset, pressionei o H do meu teclado... Fiz a mesma coisa aqui, nas minhas fitas, fui selecionando uma por uma aqui com a letra L, é só pôr o mouse em cima e L, mouse em cima e L. Não tem clique nenhum, tá? É só pressionar a letra L do seu teclado e H, e fiz aqui também, tá? Na... Fiz aqui na, na joia, L e H, e deixei só as hastes, e aí sim... Eu tirei a visão do, no caso não tinha visão do avatar lá, tá? Então eu vou tirar só a visão do avatar aqui para que vocês possam ver. Tirei o ISO natural. E eu fiz então a abertura aqui, porque você pode ver que não tem uma marca, nenhuma marca de costura, né? Aquelas marquinhas vermelhas que você é da marca sim, não tem aqui. Então eu fiz e abri, selecionei tudo depois que eu coloquei as marcas, sim, um, um wrap. E aí eu salvei novamente, exportei novamente aquele corset com essa parte aberta em OBJ novamente. E agora nós vamos fazer a nossa pequena mágica para quem não sabe. Alt H volta todas as partes, tá bom? Voltar meu corpo natural aqui. O que que nós vamos fazer? Você pega em arquivo, importar OBJ, importa o seu corset que você arrumou ah, o problema naquela parte da UV. No caso, eu exportei aqui, ó, Maitreya Classic, tá? Tá aqui, ó. Se eu entrar em modo Edição, eu posso ver que ela tá aqui, aquela parte toda picotada, toda feia, toda estranha. Agora está bem arrumadinha aqui, isso aqui não vai me dar muitos problemas, quase praticamente nenhum, lá no Substance ou em qualquer outro lugar que eu tiver que texturizar, Ok? Então, eu peguei agora, importo esse projeto, esse modelo com a UV correta, dá só uma fechadinha aqui, e vou ativar o modelo que está com a incorreta. Para você fazer uma transferência de UV de um modelo com as mesmas vértices para o outro modelo com as mesmas vértices, caso você errou na UV e queira corrigir, primeiro você seleciona o mesh que está correto, segura o shift, seleciona o mesh que está incorreto. Tá? Vai pressionar no seu teclado Ctrl L, vai aparecer esse menuzinhos Aqui você tem a opção de transferir materiais, animações, a coleção, a instâncias, modificadores, fontes, efeitos e a que a gente precisa. Transferir o v Maps Antes de fazer a transferência, eu quero que você veja que, presta bem atenção, esse é o meu... Esse daqui eu vou tirar e vou selecionar aqui, ó. Beleza, Isis. Esse é o meu Isis. Esse é o meu Isis, tá? Eu vou entrar em modo edição e veja esse cantinho aqui como está. O restante eu não abri novamente, tá, pessoal? Porque já estava correto. Não deu erro em textura, então eu não quis abrir novamente. Aqui, dois trabalhos, né? Presta bem atenção como está aqui agora e como vai ficar, ok? Então vou ativar. O meu certo, cliquei no certo, shift, cliquei no errado, ctrl L, transferir o V. Cliquei, pronto, transferi. Já fez. Vou tirar a visão do eu vou deixar apenas do beleza, Isis, tá? E vou entrar em modo edição. Gente, é o mesmo molde, beleza? Eu não deletei, não copiei, é o mesmo, tá? Vou entrar em modo edição, agora a minha v correto está aqui também. Então essa é a dica de hoje que eu tenho para vocês, uma dica rápida, estou trazendo muitas dicas rápidas aqui, porque parecem dicas bobas, parecem dicas chatas, mas na hora que você tiver um problema parecido como esse, você vai dar valor a essas pequenas dicas, porque é uma coisa que você vai falar, pô, eu, ter, eu demorei um dia inteiro, inteiro para fazer rig em oito moldes eu fiz o rig em dois beleza em três beleza fiz o rig em quatro slink em dois maitré em cubra em signature e me deu esse erro Ah, eu não tô acreditando aí você fala pô vou ter que abrir um por um não não abra um por um não sofra antecipadamente não faça um trabalho pesado porque o blender ele tem muitas ferramentas para você trabalhar na tranquilidade então agora que você sabe como transferir uma UV correta para o seu molde que você tinha aberto incorreto. Bola para frente, não se desespere mais caso você tenha errado na abertura da UV. Então essa é a dica de hoje, espero que tenham gostado do conteúdo rápido, mais simplificado e claro. Qualquer dúvida, entrem lá no Discord, vai estar tá aí na descrição e também aparecendo na sua tela o nosso Discord Criando do Zero. Visitem também o nosso site criandozero.com.br para você ver lá os pacotes de suporte VIP, caso você já modela, mas tem dificuldade em alguma área, a gente pode estar fazendo umas aulinhas aí, eu e você, em uma conferência, mostrando como que faz ao vivo, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse e eu vejo vocês no Próxima Dica. Até lá!